Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e antes de começar o vídeo de hoje, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário e ativar as notificações. Quero também convidá-lo a acompanhar diariamente as matérias no canal no Facebook e no Instagram. Hoje vamos contar um pouco da história do Chevrolet Chevette, abordando alguns pontos do histórico da GM por aqui, a origem do Chevette e o seu lançamento. Nos próximos capítulos, serão abordados seus modelos, atualizações, até o seu encerramento de produção. Acompanhe essa nossa história. Roda a vinheta. Fazendo um rápido histórico sobre a GM no Brasil antes de entrarmos no tema do vídeo, em 26 de janeiro de 1925, foi registrada, no segundo tabelionato de São Paulo, a Companhia Geral de Motores S.A., com sede na Avenida Presidente Wilson, 2935, no bairro do Ipiranga, empresa que logo depois passou a se chamar General Motors do Brasil S.A. Em setembro de 1925, foi produzido o primeiro veículo com a marca Chevrolet, um furgão. Em 12 de agosto de 1930, foi feita a inauguração oficial da planta de São Caetano do Sul. E em junho de 1957, foi fabricado o primeiro caminhão Chevrolet Nacional. Em 10 de março de 1959, foi inaugurada a planta da GM em São José dos Campos, com a presença do ex-presidente Juscelino Kubitschek. Em agosto de 1964, foi lançada a perua C1416 e, em 19 de novembro de 1968, foi lançado o primeiro carro de passageiros da General Motors do Brasil, o Chevrolet Opala. Em 1970, foi inaugurada uma nova linha de montagem em São José dos Campos, que seria destinada à montagem do Chevrolet Chevette e, em 15 de julho de 1974, iniciaram as atividades no campo de provas de Cruz Alta, em Indaiatuba. Com uma linha de veículos comerciais e um carro de passageiros de tamanho médio para o nosso mercado, o Chevrolet Opala, a GM programava a entrada no mercado de carros pequenos. Com o sucesso do Chevrolet Opala por aqui, a General Motors do Brasil aumentou sua rede de vendas e pós-vendas e planejava viabilizar um novo modelo de carro médio-pequeno. O Chevette foi um dos carros globais da GM, sendo oferecido na chamada plataforma T, com modificações estéticas e mecânicas para atender às exigências de cada mercado que fosse comercializado. Ele foi a terceira geração do Opel Kadett, o Cadet C. Quando foi lançado por aqui, o carro foi vendido pela marca Chevrolet e antecipou o nome das configurações Chevrolet americana, Holden e Vauxhall, lançados posteriormente como Chevette. Aqui no Brasil, segundo informações não oficiais, o nome Cadet foi descartado em função do receio da montadora em relacionar o nome do carro ao período político-militar da época, e definiu seu nome como Chevette. Nosso modelo foi lançado antes do Opel KDC C e foi o último Opel de tração traseira nesse segmento. O Chevrolet Chevette é uma das variantes do Projeto T, criado para economizar em pesquisa, desenvolvimento e escala. O estilo e a mecânica mudavam de acordo com o mercado destinado, e quase todas as marcas associadas ao Grupo General Motors tiveram sua configuração. A japonesa Isuzu tinha o Gemini, vendido também pela australiana Holden. E a GM canadense tinha o Pontiac Acadian. O Projeto T proporcionou a uma equipe brasileira a primeira vez trabalhar em um programa padronizado visando a produção de um produto mundial. Daí originou-se o projeto 909. Um destaque no projeto foi o engenheiro brasileiro Francisco Nelson Satkunas, que acompanhou esse projeto em seu início na Opel alemã. Com isso, o carro entrou na fase de definição de motorização e desenho. O projeto e construção dos protótipos foram totalmente alemães. O motor, era um 1.4 e era a primeira vez que a OP utilizava a correia dentada para acionar o comando de válvulas. Além disso, o cabeçote era de fluxo cruzado, com admissão de um lado e escapamento do outro, permitindo melhor limpeza da câmara de combustão, resultando em uma menor contaminação da mistura ar-combustível admitida. Nelson Santos Barro foi o criador do manuscrito Chevette, que virou seu emblema. Todos os desenhos do que seria o futuro Chevrolet foram feitos à mão para seguir para a modelagem, tendo modelos para fundição e modelos padrão. Várias modelagens em diversos materiais, como isopor, alumínio, clay, plástico e outros materiais compunham um modelo em escala natural da carroceria. Com isso, o carro começava a tomar forma. Após as formas finalizadas e aprovadas, matrizes para estampagem e ferramentas foram providenciadas. Cerca de 50 modeladores trabalharam no projeto e foram gastas cerca de 75 mil horas em modelação. Em abril de 1971, foram finalizados os primeiros 40 protótipos, sendo que 14 deles foram despachados para o Brasil para testes de engenharia experimental. Alguns modelos alemães Opel também começavam a aparecer em testes no Brasil, flagrados pela imprensa especializada nacional para análises de funcionamento em condições brasileiras. E após a manufatura de cinco primeiros protótipos brasileiros, começaram em março de 1972 testes de campo comandados por Ciro Caibes, onde sua equipe rodava em média 1.440 km por dia para as avaliações de estrada, paralelamente aos testes de bancada que aconteciam na fábrica. Em 31 de outubro de 1972, foi apresentado em São José dos Campos o primeiro motor 1.4 do Chevette feito no mundo em escala industrial. Após os protótipos rodarem mais de 750 mil quilômetros em testes, em 24 de abril de 1973, ele foi apresentado à imprensa na planta de São José dos Campos. No dia 23 de maio de 1973, foi realizada uma apresentação informal no Bar Planalto, no centro de São Paulo, do Chevrolet Chevette, e no dia 24 de maio, foi realizado um show no Clube Pinheiros de apresentação do carro, com posterior test-drive na fábrica em São José dos Campos. Em 4 de maio de 1973, os primeiros Chevrolet Chevette, fruto de um investimento de mais de 100 milhões de dólares, começaram a ser entregues a seus primeiros compradores. E em 11 de julho, as primeiras unidades destinadas à exportação começaram a ser embarcadas para o Panamá. O Chevrolet Chevette foi lançado ao preço básico de 21.290 cruzeiros e vinha com um motor de 1.398 cm cúbicos com taxa de compressão de 7,3 para 1 de fluxo cruzado e comando de válvulas no cabeçote acionado por correia dentada externa sintética. Além de virar brequim apoiado em cinco mancais, carburador Solex 32 com Venturi 27 ou DFV 32 com Venturi 28 de corpo simples, que gerava 68 hp SAE e 9,8 kgfm de torque SAE, com uma transmissão de quatro marchas importada da Alemanha, tração traseira e peso em ordem de marcha de 880 kg. Podia vir com um pacote de acessórios chamado Conjunto de Conveniência, com espelho retrovisor antiofuscante, acendedor de cigarros, rádio, calha nas portas, iluminação de porta-malas, tampa do tanque com chave, cinzeiro e bancos reclináveis. Tinha também um conjunto opcional chamado Luxo, com relógio, console, tapetes molduras de luxo para janelas, painel lateral e dianteiro, batentes de para-choque e anéis de rodas. Ainda podia vir com um aquecedor, freios a disco, pneus 165 aro 13, tala de 5 polegadas e faixas brancas nos pneus. Tinha 4,2 metros, direção rápida, excelente visibilidade dianteira, e o bocal do tanque do combustível ficava localizado na coluna C, tornando em seu lançamento o carro nacional mais atualizado para a época. O Chevrolet Chevette trouxe algumas novidades, como a ausência de quebra-ventos, chave de contato com moldura plástica, que também abria a tampa do tanque e o porta-malas, painel em plástico acolchoado, pneu sem câmera, coluna de direção retrátil em caso de acidente, Sistema de freios com duplo-circuito, portas que só se fechavam com a chave e o tanque de combustível que ficava localizado na vertical, atrás do banco traseiro, como proteção no caso de impacto traseiro. Tinha tanque de 45 litros, porta-malas de 322 litros e estava disponível em 10 cores diferentes. O carro possuía um comportamento dinâmico muito bom, sendo inclusive utilizado pelo piloto Euclides Pinheiro em acrobacias no Chevrolet Super Show, em adição ao Chevrolet Opala que já utilizava. Aqui finaliza o primeiro capítulo da história do Chevrolet Chevette. Não deixe de assistir os próximos capítulos e se inscreva no canal, deixe seu comentário e ative as notificações. Semana que vem tem a continuação da história desse grande brasileiro. Até lá.